O Janeiro Lilás é uma campanha da Secretaria do Estado da Cultura, né? devido ao mês de janeiro ser celebrado no dia 29, o Dia da Visibilidade Trans. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é, é a primeira vez que nós estamos lançando essa, essa, essa campanha em parceria com, também com outras secretarias, como a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, também a Secretaria de Planejamento do Estado e também a Secretaria da Educação, que nós temos 40% da população uh, de mortes, né, de violência ocorrida no Brasil, no, no mundo. Essa, uh, 40% dessas mortes é Uh, são sofridos aqui no Brasil, uma violência muito grande, né? A cada 23 horas, um LGBT é morto no país e, principalmente, essa população trans, principalmente pela questão da vulnerabilidade. Na cidade de Santa Maria, que foram quatro transexuais, né, que acabaram sendo uh, acometidas por esse essa violência que acabou levando à morte delas. Então é um índice bastante grande que a gente tem a nível Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul foi algo bastante negativo. Muitas vezes o preconceito é movido pela falta de informação. Então é trazer essa discussão para que as pessoas elas com, consigam né, ter uma sensibilização, tenham a questão da aceitação, né, que tenham a uma que sejam mais inclusivas também, né? Então é a questão da questão das políticas públicas em relação ao acesso ao emprego, acesso à própria educação e também pensando enquanto secretaria da cultura a questão do acesso à cultura, né? Nós vamos realizar ciclo de cinemas, né? Com um debate sempre trazendo essas pessoas que são protagonistas para dar também a realidade delas, de trazer a contribuição devida delas mesmas. Então, será bem positiva nesse, nesse sentido das pessoas, de possibilitar com que essas pessoas, elas tragam essa essa vivência delas. São uma série de, de, de pontos que a gente tem que contemplar e que a gente está contemplando nesse mês da visibilidade, né que é esse, esse janeiro lilás, que realmente é para nós trabalharmos cada vez mais com que as pessoas elas tenham esse acolhimento e que elas consigam promover realmente essas políticas da forma mais igualitária, mais, com mais equidade, para que todo mundo seja abraçado e alcançado.